olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos preparar um suco detox anti-inchaço essa receita é muito usada para eliminar o inchaço corporal o inchaço corporal acontece quando os fluidos corporais são armazenados em todo o corpo incluindo perto do abdômen ou da área da pelvis, causando o um inchaço e o um aumento de peso temporário e o que causa o inchaço corporal o inchaço ou distensão é mais frequentemente causado por comer em excesso do que por doenças graves. No entanto, o abdômen inchaço pode ser causado por Aumento no consumo de sal, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, tabagismo, alimentação inadequada, bebidas alcoólicas, Agora que entendemos um pouco sobre o inchaço corporal, vamos preparar a receita. Nós vamos precisar de 4 fatias grossas de melão, suco de uma laranja e uma colher de chia. 100 ml de água. Bata tudo no liquidificador. Você não precisa coar o suco. Consuma essa bebida durante uma semana. Se você quiser continuar tomando, dê uma pausa de uma semana e depois volte a tomar. Lembre-se de beber bastante água para auxiliar a bebida no tratamento para eliminar o inchaço. Essa bebida é ótima e os seus efeitos eliminam o inchaço corporal. Ela é antioxidante e diurética. Ela também funciona muito bem para tratar a prisão de ventre. Você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe e marque uma amiga nos comentários. Assim eu entendo que vocês gostaram e eu volto a postar mais vídeos como esse. Então, compartilhe esse vídeo e marque uma amiga nos comentários, ok? Até a próxima!